Eu irmã franciscana da PNTS Caridade Cristã, enfermeira, atuo nessa instituição desde 2009. Hoje sou diretora de assistência e responsável técnica pelo serviço de enfermagem. Desde 2009, que eu comecei na instituição, a gente tem os três como essa experiência junto conosco na missão na perspectiva do, tanto da assistência religiosa como na, na experiência cotidiana com, com profissionais junto de nós. A, nós somos uma comunidade de religiosas composta por seis irmãs atualmente, da qual eu sou ministra dessa comunidade ainda, e nós trabalhamos nas diferentes frentes dentro do ambiente hospitalar, desde coordenação, como falávamos agora, como uma outra irmã atua, Assistência, há uma atua aqui conosco na capela e essa que trabalha diretamente com os três. Quando você tem que pensar na perspectiva da assistência religiosa dada pelos três junto de nós, a gente recorda que nós somos três complexos hospitalares isso faz uma grande diferença tanto pelo deslocamento quanto pelo cuidado com que os freios prestam a cada um que atua nessa instituição ou, e ou ainda os pacientes que estão aqui. É claro que quando a gente fala de uma assistência religiosa, a gente fala primordialmente para os pacientes. Mas a gente precisa lembrar que também existe uma gama de situações distintas dentro do ambiente hospitalar em que a espiritualidade se torna primordial. E aqui entra com bastante ênfase a presença dos três, uma vez que, cada vez que tu diriges a alguém na perspectiva do cuidado, pensando em trazer a questão do sagrado para o cotidiano das nossas ações, isso faz muita diferença. E essa assistência religiosa que os três dão para os nossos funcionários é fundamental para que se mantenha, inclusive, o um equilíbrio de cada um deles. Portanto, para nós é sempre importante lembrar que a transcendentalidade ela não sai da horizontalidade, ela não sai da humanização e isso faz com que o nosso trabalho de religiosas se conflua muito bem com o trabalho do cuidado, assim como a assistência dada pelos feitos que estão conosco. Esse é o grande legado que eles deixam para nós.